O primeiro episódio da série pós-apocalíptica The Last of Us está disponível agora na HBO Max finalmente e neste vídeo que eu vou dar para vocês as minhas primeiras impressões honestas e no decorrer também da semana, vocês vão ver a minha opinião dos próximos episódios. Mas antes de tudo, eu já quero pedir para você que ama essa franquia de paixão para deixar o seu like aqui embaixo, para você avaliar meu conteúdo e caso você seja um novato, me dá uma chance, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se e ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E se quiser um pequeno plus, recomendo que você me siga no meu Instagram. Então sem mais alonga, bora pro vídeo. Eu tava muito ansioso pra poder ver como é que seria a abertura dessa série e realmente não deixou a desejar nem um pouco, né? O pessoal que produziu a abertura na realidade são os mesmos caras que produziram a abertura de Game of Thrones e House of Dragons e também da série Chernobyl. Então, assim, não era de se esperar que qualidade não ia faltar. Então, é uma abertura simples, mas muito bem feita, que passa pra gente o clima inteiro da série, só mesmo através de cenas que são geradas tudo pro computador. Mas ainda assim, é muito bonito, é muito bem feito e não deixa pra gente nenhuma dúvida de que essa série vai abordar muito sobre o mundo pós-apocalíptico. E pra alegria de todos também, a sonora realmente é composta pelo Gustavo Santaolala. E olha, eu fiquei muito feliz por causa dessa parte, cara, vocês não têm ideia. Eu não sou uma pessoa que costuma ver muitas coisas em português hoje em dia, tá bom? Eu realmente admiro a dublagem brasileira, mas eu sou uma pessoa que prefere mais ver mesmo séries e filmes legendados. Também porque é mais fácil de encontrar o filme antes ou até da hora se pobear. Só que acontece, depois que eu vi essa série, primeiro legendada, depois eu fiz questão de pegar pra ver alguns trechos de dublado, cara. E olha, não deixou desejar nem um pouquinho esse negócio. É claro, eu senti falta de alguns dubladores, né, que fizeram parte do jogo original, mas os principais, cara, estão lá. O, o dublador do Joel, do Tommy, da Tess, da Ellie, todo mundo, cara, dos mais importantes, do primeiro escalão, estão lá. A fidelidade desse primeiro episódio, ela é tão magnífica, tipo, você enxerga uma cena do jogo em live action na sua frente aparecendo, com o mesmo diálogo, o mesmo movimento de câmera e com a mesma expressão no rosto dos atores. Tipo assim, na verdade, isso é um puta tão problema agora para as futuras séries que vão vir, baseadas em jogos ou até nada em de filmes, né? Porque isso aí, no caso, vai, ser, vai colocar uma barra agora tão alta, que olha, eu quero ver muito como é que o pessoal vai conseguir bater meta depois, hein? Mas ainda assim, os cenários desse, desse negócio que tão incríveis, tipo, eu me senti com todo momento que passava no futuro de 2023, que é o presente da série. Era tipo, sabe, eu tava vivendo basicamente The Last of Us tudo de novo, cara. A diferença é que eu não podia controlar o personagem só dessa vez. Mas ainda assim, eu senti toda a imersão que o jogo passava pra mim. Fotografia também tá excelente. Não consegui enxergar nenhum momento onde a fotografia tava muito escura, ou tava muito clara... Pra mim tava tudo nivelado bonitinho... Então tipo assim, aí tava um equilíbrio perfeito, cara... Entendeu? Essa qualidade que a gente tem nessa série aqui é muito superior... à maioria das séries que a HBO já fez até hoje... Entendeu? E falando um pouquinho sobre o Pedro Pascal, cara... Eu quero no caso dar parabéns pra ele porque realmente eu enxergo o Joel nele, cara... Eu consegui realmente enxergar ele de vez agora como o Joel... Nos trailers não tava 100% convencido ainda... Mas agora que eu vi ele começando como um pai amoroso, como realmente o Joe é no primeiro, começo do primeiro jogo. E a gente tendo é, a transição de ele, uma pessoa com todo o amor para poder dar, mas assim, muito ocupado pelo trabalho. Do nada virando uma pessoa amargurada, cara. É maravilhoso, cara. Foi muito bom, realmente, ver o Joe no, na série de verdade. Eu amei essa parte. E também a Nico Parker, velho, fazendo a Sarah, velho, olha... Eu vou dar um pequeno spoiler, até porque... Não é um spoiler, mais, se você conhece a franquia, você sabe o que acontece com a Sarah, né? Cara, aquela cena, velho... Aquela cena... Eu já sabia o que ia acontecer... E mesmo assim, eu chorei muito, cara... Eu não consegui parar de chorar, eu tava soluçando de tanto que eu tava chorando, velho... Foi tão bem feita essa cena, tipo... A câmera, na minha opinião, é a melhor parte dessa cena... A câmera consegue fazer exatamente o mesmo ângulo que tem no jogo... Gabriel Luna também fazendo o Tommy tá excelente, tipo... Cara, na verdade assim, todo mundo dessa série aqui tá excelente, entendeu? Todos eles estão no papel Cristiano que tá. E isso é uma coisa muito rara de se encontrar. E eu gostei demais do Gabriel Luna fazendo o Tommy, da Ana Torb fazendo a Tess. Cara, a Tess, nossa, tá muito BRS nessa série aqui agora. Obviamente, ela já era BRS também no jogo, mas ela tá muito mais ainda na série agora aqui pra mim. A Marlene também, nossa, a Marlene tá excelente uma curiosidade muito interessante é que a atriz que faz a Marlene nessa série é a mesma atriz que fez no caso da captura de movimento e deu a voz a ela no jogo, tá? Então, ela não tá fazendo uma personagem desconhecida, né, cara? Ela tá fazendo uma personagem que ela já conhece já há mais de 10 anos quase. Falando sobre a Bella Ramsey, eu tenho que concordar com vocês que eu ainda tenho algumas dúvidas sobre essa atriz. Eu não sei se ela ainda é a perfeita a ele para mim, mas eu tenho confiança de que com o tempo ela vai se tornar a ele que eu quero ver realmente na série, e bom, ela fez Game of Thrones, então eu tenho confiança de que ela vai sair muito bem daqui pra frente, né? E assim, a última coisa que eu queria mesmo deixar mesmo separado pra poder falar é como eles expandem o lore dessa série, porque agora falando no caso dos spoilers mais pesados agora, né, começa pra gente a série nos anos 60, contando pra gente que o pessoal daquela época já imaginava que o que aconteceria se um fungo evoluísse a ponto de alcançar um humano, sabe? Tipo... É muito bem feito, entendeu? Como eles introduzem pra gente a informação da melhor maneira, maneira possível. A gente aprende nessa hora já de cara o que, que é o fungo, o que, que ele pode ser capaz, o que ele vai fazer realmente, porque a gente já sabe qual é o futuro dessa raça humana. Além também, é claro, momentos que a gente vai para 2003, que por coincidência é o ano que eu nasci, então tipo assim, eu me senti muito nessa vibe também, né? E na série eu acho que ficou muito bom a gente ver o dia, né, como foi, como foi o dia da Sarah, né ela começou o dia deu comida pro pai dela foi lá, fez, foi pra escola como uma criança normal, depois ela vai, conserta o relógio do pai dela obviamente que no jogo, ela compra um novo, né, mas ela no caso na série que ela resolveu mesmo consertar só acho que é uma maneira mais fácil mesmo, uma adaptaçãozinha leve que para mim não fez nenhum problema na verdade, eu achei legal também a ideia de fazerem, ela no caso tem mesmo só consertado o relógio do pai Então tipo assim são então, pequenas informações, sabe? Os vizinhos também, né? No jogo são chamados de os Coopers, e aqui eles mudaram pra outro nome, né? Que é Adlers, Adlers eu acho que é o nome. E eu também achei uma ideia muito interessante, tô? por mais que eu queria ter visto os Coopers aparecendo pra gente na série, né? Mas assim, eu também gostei, sabe? Porque assim, né, cara? São apenas, no caso, vizinhos figurantes que morrem no começo do jogo já, a gente ninguém fala mais sobre eles depois, né? Então não tem muita importância se manter o nome ou não, né? E essas foram as minhas impressões do início da série da Last of Us da HBO Max. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu tentei evitar o máximo possível falar alguns spoilers mais gritantes. E quando eu falei, eu tentei até avisar para vocês antes. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu torço demais para que essa série tenha um sucesso e que nos dê a história incrível da parte 2. E expanda o máximo possível ainda esse universo. Então antes de encerrar o vídeo por aqui. Eu quero pedir para você que ama essa franquia de paixão, para deixar o like aqui embaixo já, para você avaliar meu conteúdo. Ah, se você também seja novato aqui no canal, me dá uma chance e se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se. E ativa o sininho para sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E se você quiser um pequeno plus, me segue no Instagram, porque lá também aviso. E até no caso, eu chego até a mandar para vocês o link por lá nos stories do vídeo quando ele tá pronto. Então, fiquem com Deus. Permaneçam são seguros e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.